Então, essa ida do Dom João VI para Portugal e o Dom Pedro aqui estando no poder vai acabar dando início ao processo de independência do Brasil. Temos que pensar que esse processo foi feito, então, aos poucos e principalmente conduzido por uma elite econômica. A situação era a seguinte, o Dom Pedro, ele fica aqui no Brasil, só que as elites portuguesas que estavam aqui, principalmente os comerciantes, tinham a ideia de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Inclusive, essa era uma pressão que os próprios portugueses, né, a elite portuguesa lá em Portugal, também fazia. É por isso que a elite brasileira, principalmente a elite agrária, vai criar uma organização chamada de Partido Brasileiro. Enquanto isso, os portugueses, para defender os seus interesses, vão criar o Partido Português. Existia uma pressão desse Partido Português em pedir né, para o Dom Pedro I voltar para Portugal. Assim, o processo de recolonização seria muito mais fácil. E, do outro lado, o Partido Brasileiro exigia que o Dom Pedro ficasse aqui. Inclusive, vai ser feito um abaixo-assinado, em que a elite, boa parte da população vai assinar, pedindo para o Dom Pedro que ficasse. É nesse momento que o Dom Pedro né, teria recebido o documento, teria ido até a varanda ali do palácio e dito digo ao povo que fico. Né? Então ele resolve em 9 de janeiro de 1822 permanecer no Brasil, e, provavelmente, ali, iniciar o processo da independência. Com essa decisão, o Dom Pedro vai criar muitos problemas com a elite portuguesa. Inclusive, vão ter várias tensões e os militares vão até se reunir para tentar tomar o poder. É aí que o Dom Pedro impede, inclusive, o desembarque das tropas portuguesas aqui no Brasil. Para tentar, então, auxiliar essa situação toda, o Dom Pedro vai criar um gabinete, um ministério, apenas de brasileiros e vai chamar o seu aliado político José Bonifácio para liderar esse gabinete. O José Bonifácio era um grande entusiasta da independência e também apoiava né, o Dom Pedro nesse processo da emancipação, então vai ser ele também que vai conduzir o processo todo. Bom, essa situação toda mostrava para as cortes portuguesas que a qualquer momento o Dom Pedro poderia declarar, então, a independência. Apoiado pelas elites brasileiras, né? tinha toda essa estrutura que estava se iniciando, para uma possível declaração. É aí então que as cortes portuguesas mandam um ultimato em setembro de 1822 para o Dom Pedro dizendo que ele deveria retornar a Portugal. Ele vai acabar ignorando esse ultimato e enquanto ele estava fazendo uma viagem por São Paulo para ter, né, agregar mais apoio da elite paulista, ele vai receber uma carta do José Bonifácio e da Leopoldina, sua esposa, pedindo para que ele declarasse a independência logo, né? dizendo que a situação estava ficando crítica. E é aí, em 7 de setembro de 22, que o Dom Pedro I teria proclamado, então, a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. O que é interessante desse momento é toda a representação que esse fato trouxe ao longo da escrita da história e até das imagens. A gente tem um exemplo muito claro de novo, dessa criação, desse imaginário em torno da independência que é o quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga. Esse quadro é de 1888 e ele é basicamente uma idealização desse momento do processo de independência. Por que uma idealização? Primeiro porque a gente tem poucos relatos desse momento, né? a gente tem ali alguns jornais paulistas da época que indicaram esse fato. Depois, a gente não tem nenhuma descrição específica sobre esse momento, então a gente né, não sabia exatamente se o Dom Pedro estava nesse cavalo que ele está, se ele estava utilizando dessas roupas, era muito provável que não. Até porque a viagem ali para São Paulo passava pela serra, era uma viagem muito cansativa e geralmente né, esses tropeiros eles andavam de burros e não desses cavalos. Tá? As roupas também utilizadas não eram tão elegantes assim. Nesse quadro a gente também vê uma tropa muito grande, a gente vê uma casinha lá ao fundo que não existia, né, a Casa do Grito que existe lá hoje em São Paulo e a gente vê também uma representação da população mais humilde, mais pobre, num cantinho ali inferior, só observando a situação. Então, assim, por muitas vezes vocês acabam vendo na apostila, no livro didático de vocês, essa imagem como se fosse realmente aquilo que aconteceu. Se a gente pegar a data do quadro, ele é de 1888. É uma data muito simbólica, é a data da abolição da escravidão e um ano antes da Proclamação da República. Então, é um momento de crise da monarquia em que se buscava fazer uma propaganda dessa monarquia. E como era feita a propaganda no século XIX, né? A propaganda política. Por meio desses quadros. Tá? O Pedro Américo era o pintor oficial do Dom Pedro II. Né? Ele pintou outros quadros importantes nesse momento. Então, assim, muito cuidado na abordagem dessa imagem. A gente tem que ter um olhar crítico para ela. E muitas vezes... Né, fazer essa comparação ali do que se queria passar com esse quadro e o que de fato ali foi esse momento. O que é interessante dar pra gente pegar desse quadro é, por exemplo, a, a população mais pobre observando a situação. É basicamente né, o que acontece nesse momento. O processo de independência, ele foi feito pelo Dom Pedro I e por uma elite agrária aqui do Brasil que tinha o desejo de romper com Portugal, romper politicamente com Portugal, economicamente, mas que não tinha o desejo de mudar todas as estruturas sociais do nosso país. Então, por mais que a gente se tornou independente, o Brasil continuou um país agrário, né? uma agricultura para exportação e continua um país escravista tá? O fim da escravidão não foi nem cogitado nesse momento. Então, as bases que fundaram a nossa colônia e as bases econômicas do nosso país, né, do nosso novo país, permanecem as mesmas. A única diferença que a gente tem aqui é uma dependência econômica maior agora da Inglaterra. Não houve participação popular? mas aconteceram vários conflitos durante o mês ali de setembro e após a independência por conta de alguns estados serem governados ou terem comerciantes portugueses muito ricos que não aceitavam a independência. As províncias da Bahia, do Maranhão, do Pará tiveram vários conflitos, iam contra a independência, mas que logo foram reprimidos pelo Dom Pedro I. Então, assim, não teve participação popular, mas aconteceram conflitos, aconteceram guerras antes de chegarmos aí à independência de fato.